Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas a respeito do produto DuroMax. Se o DuroMax realmente funciona, se o DuroMax realmente vale a pena, se vale a pena você investir no DuroMax para ele poder finalmente aumentar o tamanho do seu pênis, você poder acabar com a sua ejaculação precoce, para você ter mais potência e você poder acabar de uma vez por todas com todos os seus problemas na sua vida sexual, tá? Pessoal, eu já usei o Duro Max, tá? Eu já usei o Duro Max por 5 meses. Eu usei no ano passado. E eu gravei um vídeo, um vídeo do meu depoimento. É, eu gravei um vídeo, postei aqui no canal. E através desse vídeo, muitos homens entraram em contato comigo. Perguntando se o Duro Max realmente é bom, se o Duro Max realmente vale a pena. E eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá pessoal? Vou tirar todas as suas dúvidas a respeito do Durum Max E antes que acabe esse vídeo, eu preciso te contar um alerta muito perigoso que está fazendo muita gente perder dinheiro fácil, tá? Antes que acabe esse vídeo, eu vou te passar esse alerta para você saber e não cair nenhum golpe e poder perder dinheiro, tá pessoal? Fuja desses golpes que eu vou te passar esse alerta, tá? Como eu já disse, eu já usei o Durum Max por cinco meses no ano passado tá caso você não sabe da minha história bom pessoal eu sou casado tá eu sou casado há mais de dois anos e eu sofria muito de ejaculação precoce tá eu tenho um pênis pequeno de 12 centímetros, eu não conseguia durar mais de quatro minutos na cama tá toda vez que eu ia ter uma relação com a minha mulher eu não conseguia durar mais de quatro minutos porque eu ejaculava muito rápido e minha mulher não. ela queria mais e mais. E eu não conseguia satisfazer ela. Eu me sentia um fracassado, tá? Por não conseguir satisfazer minha mulher. E ela falava que eu não dava conta, que eu não prestava pra nada. E ela me falava muita coisa. E isso me machucava, tá pessoal? Eu ficava sem chão. E era muito difícil pra mim com, passar por todos esses problemas. E eu já estava cansado disso, tá? Teve uma vez que ela até me disse que não estava mais aguentando, tá? Ela já queria se separar de mim. Então eu com isso, eu corri atrás de uma solução, tá? Eu fui atrás de uma solução para mim poder finalmente acabar com todos esses problemas. Eu tava um, tava um dia conversando com um amigo meu, um amigo meu que trabalha na farmácia, tá? Ele tinha me falado do Duromax. É, aí eu conheci esse produto, eu pesquisei muito, tá? eu entrei em contato com a empresa do Duromax Que esse produto só é vendido através da internet, no site oficial da empresa tá? Aí eu entrei em contato, meti a cara, tá? eu tava até com medo de comprar que é um produto vendido pela internet Então eu entrei em contato com a empresa, solicitei 6 potes, tá? potes, comprei Aí chegou na minha casa com o prazo que eles deram pra mim, chegou em casa tudo certinho. Aí eu comecei a usar, tá? Com uma esperança de poder resolver todos os meus problemas e acabar com aquela vida, aquela vida de, de impotência na, na minha relação com a minha esposa, tá? Eu comecei a usar e, pessoal, na primeira semana, na primeira semana, eu já notei uns resultados, tá? Aí eu comecei a usar, comecei a usar mais. Eu usava o produto todos os dias, eu usava o Doromax todos os dias. E nas primeiras, logo nas primeiras três semanas eu já notei um resultado grande, tá? Eu, tinha, eu, tinha, eu conseguia já durar mais de 10 minutos na cama, pessoal. Que incrível! Eu conseguia durar mais de 10 minutos na cama, eu já conseguia ter um controle da minha ejaculação, tá? É, o meu pênis também tinha aumentado um centímetro e meio engrossou um pouquinho mais Então, até minha mulher notou essa diferença E disse que eu tinha melhorado mais no sexo, tá? Ela viu que eu tinha melhorado e perguntou o que eu tinha feito eu não falei nada Eu tinha escondido o produto que eu tomava Sempre antes do... É, porque ele é em cápsulas, tá? Ele vem 60 cápsulas Eu tomava... Uma antes do almoço e uma antes da janta, sempre escondida para que minha mulher não veja, não via os potes que eu escondia e não falava para ninguém. Então eu sempre tomava antes do, da janta e antes do almoço e eu fui usando durante é, cinco meses e quando completou cinco meses, pessoal, a diferença foi tremenda, tá? Eu conseguia é, controlar minha ejaculação precoce, tá? eu durava horas na cama eu durava horas e também eu consegui aumentar o meu pênis em 6 cm tá pessoal consegui aumentar em 6 cm isso eu fiquei muito feliz quando eu consegui resolver esses meus problemas tá é, eu conseguia ser eu aumentei o meu desempenho sexual na cama tá é eu a minha libido também ela aumentou muito que eu tinha um desejo sexual muito baixo, tá? E esse produto, ele faz tanto sucesso, pessoal, esse produto é tão bom, tá? A minha mulher, hoje em dia, a gente conseguiu reerguer o nosso casamento, tá? A gente tá muito feliz. Ela me fala, eu te amo todos os dias de cara, você não tem noção quanto é gostoso ouvir um eu te amo da sua mulher, tá? Quanto é gostoso você poder satisfazer sua mulher na cama você puder durar horas na cama, você poder ejacular na hora que quiser você puder é, fazer sua mulher feliz, isso é tão gratificante e o Duromax, esse Duromax foi o único produto que realmente mudou a minha vida tá? o único Duromax, que, o único produto que realmente mudou a minha vida pessoal, é, o segredo do, desse produto fazer tanto sucesso é que ele é ele é 100% natural tá é um produto aí inovador tá que até não ele é vendido até em outros países ele é símbolo de, de qualidade de vida tá de vida sexual em outros países tá pessoal é ele é um produto 100% natural ele foi testado em laboratório e foi aprovado pela Anvisa tá é um produto aí que não tem contraindicação tá é um produto 100% natural ele tem vários ingredientes que é natural tá como a, a maca peruana que é é um símbolo de aumento de que ajuda a aumentar a sua o seu desejo sexual tá pessoal e tem outros diversos é, diversos outros é, ingredientes que é naturais lá e pessoal esse produto ele realmente é bom ele vale a pena é, ele faz tanto sucesso em vendas no Brasil, milhares de homens já usaram Milhares de homens já usaram E que além dessa essa forma do, do Duromax fazer Essa forma que ele fez aqui no Brasil em vendas Que muita gente espertinha é, Tá falsificando e revendendo esse produto E se você vê o Duromax em, em mercado livre lojas americanas, Submarino, OLX fuja tá pessoal, se tiver alguma promoção baratinha fuja porque é golpe, é golpe e fuja porque esse não é o produto original se você comprar um produto desse falso é capaz de nem chegar na sua casa e se caso chegar na sua casa é um produto que você vai usar é um produto falso que além de você perder seu dinheiro você vai fazer mal à sua saúde que o produto falso não te dá garantia, ele não te dá é, benefício, não te dá resultado nenhum, tá? Então, pessoal, se você quiser comprar o Duro Max, compre somente no site oficial, o próprio site da empresa, tá, pessoal? O próprio site do fabricante, que é o único site que te dá garantia, te dá desconto, te dá toda a toda garantia possível, tá, pessoal? Não compre produto falso. Antes que você queira comprar, pesquise bem, tá? Quando eu comprei, eu comprei no próprio site da empresa, tá? Para te ajudar, tá, pessoal? Para te ajudar, eu vou deixar aqui abaixo no link da descrição desse vídeo o próprio site do fabricante, tá? É o único site que te dá toda a garantia, te dá desconto, te dá toda a garantia e, e te dá um desconto bom. É o único site oficial que eu comprei, tá? O Duromax oficial do próprio fabricante esse link o próprio site tá eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo tá pessoal meu braço já tá cansado aqui bom é compre apenas o, o, o, o Max original não compre produto falso tá pessoal pesquise bem para te ajudar eu vou estar tá deixando aqui na descrição desse vídeo o próprio site oficial do fabricante tá entre aí embaixo e da vez quando eu comprei o duro Max ano passado que eu comprei que hoje em dia eu não uso mais eu consegui finalmente acabar com todos os meus problemas tá pessoal quando eu comprei tava rolando uma promoção de 50% de desconto se eu não me engano lá no, no, lá no site tá tava rolando essa promoção se caso tiver rolando essa promoção, não sei se tá rolando, você entra aí na descrição do vídeo, tá? Aí no site, entra e veja se tá rolando essa promoção, tá? E aproveite, tá, pessoal? E esse era o alerta que eu tinha para dar para você, tá? Esse é o golpe, que tem muita gente falsificando esse produto, tá? Esse é o golpe, então tenha cuidado. Se você quiser comprar o Duro Max com a intenção de mudar a sua vida sexual, você poder acabar com sua ejecução precoce você poder aumentar o seu tamanho do seu pênis, compre apenas o Doromax original, o único produto que realmente funciona. Compre apenas o produto oficial, tá pessoal? Então, meu amigo, é, esse foi o vídeo, tá? Se caso você tiver alguma dúvida a respeito do max comente aí abaixo, na, abaixo da descrição do vídeo, tá? Que eu vou estar tá te respondendo o mais breve possível. E caso você queira falar comigo mais pessoalmente, eu vou estar tá deixando o meu WhatsApp, o meu WhatsApp pessoal, tá? O meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, ali abaixo. Você entra aí e troca uma ideia comigo, tá pessoal? Então esse foi o vídeo, tá pessoal? O Duro Max realmente funciona. Esse é um produto muito bom, produto poderoso, natural, que vai te dar todos os benefícios, que vai acabar com seus todos esses problemas que você está passando aí que é pênis pequeno, não sei se você tem um pênis pequeno, mas se caso você está passando por ejaculação precoce, que é uma, uma das piores coisas, é você gozar rápido. Se você não consegue durar nem 3 minutos na cama, saiba que nenhuma mulher vai te querer. Não vai durar muito tempo com você se você não resolver esse problema. Então, meu amigo, é, invista tá? nesse produto, que esse produto realmente funciona. Eu sou a prova disso, eu já usei, tá? Eu já usei no ano passado, usei durante 5 meses E consegui acabar com todos os meus problemas Então invista nesse produto, tá pessoal? Esse produto realmente vale a pena Se você tiver alguma dúvida a respeito dele Entre em contato aí comigo no meu WhatsApp, tá? Entre em contato no meu, comigo no meu WhatsApp Que eu vou estar tá respondendo você Tá pessoal? Então, esse foi o vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí, tá? Deixa um gostei aí só para o YouTube recomendar esse vídeo para mais homens que querem comprar o Duro Max original. O Duro Max que realmente funciona, tá? Não comprar produto meia boca, produto que não funciona, tá? Então esse foi o vídeo, tá? Se você quiser que eu grave mais vídeo a respeito do Duro Max, pode comentar aí abaixo na descrição do vídeo. Que eu vou estar tá gravando outros vídeos aí.